Revoltas políticas no Brasil são mais comuns do que se possa imaginar e do que afirmam os distintos ministros do Supremo Tribunal Federal agora tão empenhados em conter manifestações populares e políticas. Em 1955, foram eleitos presidente e vice Juscelino Kubitschek e João Goulart. Militares conservadores afirmaram que eles não podiam comandar o país porque teriam ligações comunistas. Além do mais, segundo afirmações da época, Juscelino JK não tinha alcançado a maioria absoluta dos votos. Ele derrotou Juarez Távora, obtendo pouco mais de 35% da votação. Em fevereiro do ano seguinte, o major aviador Haroldo Veloso e o capitão José Chaves Lameirão chefiaram a revolta de Jacareacanga para depor Juscelino e colocar Carlos Luiz no poder. Eles permaneceram 19 dias no comando da nação a partir da base aérea situada na região norte do país. No fim das contas, eles foram contidos pela interferência do Marechal Henrique Teixeira Lotti, que ficou conhecido como o Marechal da Legalidade. Juscelino tomou posse e decretou a anistia dos Revoltosos. Ele governou pacificamente e construiu uma nova nação brasileira, baseada no seu projeto de 50 anos em 5.